Procedimentos para atendimento de um paciente 1. Um, colocar a pessoa a ser tratada sentado no centro do círculo, se for trabalho em círculo 2. Perguntar o nome completo e o problema que o levou até ali, resumidamente ou procede-se à leitura da sua ficha de atendimento 3. Abrir aleatoriamente o Evangelho, ler um pequeno trecho sem comentários 4. Vamos, em nome de Jesus, pedindo aos mentores para abrir a frequência do atendimento, impulsos de 1 um a 7. 5. Desdobrando e dissociando os corpos espirituais, impulsos de 1 um a 7. 6. Varredura de 360 graus, impulsos de 1 um a 7. 7. Seguir os tratamentos tratando corpos, cordões, subníveis, obsessores, trabalhos de magia, etc., através das leis e técnicas apométricas. 8. Após o atendimento, fechar a frequência do atendido, impulsos de 1 um a 7, e nos desligando da frequência do atendido, impulsos de 1 um a 7.